Oi, aqui é o Daniel e nesse vídeo eu quero falar com você sobre as palavras negativas. Você se lembra de algum dia que alguém falou uma coisa que te irritou bastante, que tirou a sua parte, deixou com raiva, estressado? Então, exatamente foi nesse momento que você permitiu que essa sugestão tivesse poder sobre você. E o porquê eu estou falando isso? Porque é, muitas das vezes as pessoas mais próximas a nós, é, dentro da nossa família, os nossos pais, os nossos irmãos, é, sobrinhos, tios, é, colegas de trabalho, ou até mesmo nossos amigos, vão falar palavras que vão nos tirar de sério, que vão fazer com que é, os nossos planos sejam completamente atrapalhados. Mas o mais importante é que você proteja a sua mente desses tipos de comentários. Que você proteja a sua mente é, dessas palavras que não vão agregar em nada. De repente alguma fofoca, alguma intriga, algum tipo de história ou de, é, algum tipo de, de frase que desestimule você a realizar aquilo que você quer. Então fique bem atento, porque é, essas pessoas muito provavelmente amam você, mas... A, a sua decisão, o fato de você escolher um caminho que não faz sentido para a mente daquela pessoa, ou tomar uma decisão que não faz sentido para a mente daquela pessoa, faz com que, muitas das vezes, ela reaja àquilo é, sendo agressiva ou demonstrando alguma opinião que seja é contrária à sua. Então, ou, ou até mesmo contrária à sua, ou até mesmo que desestimule completamente aquilo que você precisa fazer que você gostaria de fazer, e que você sabe que aquilo vai te fazer bem. Então, se você... Passa por isso, se você é, é, vive isso na sua vida e fica muito triste com isso, simplesmente proteja sua mente. É, Ame essa pessoa, continue amando essa pessoa, continue sendo bacana com essa pessoa, mas não dê poder a ela. E sim, controle seu estado emocional para que você possa é, continuar seguindo em frente com muita paz, tranquilidade, motivação e energia. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique aqui em curtir, com, é, comente, compartilhe. A sua opinião é muito importante, tá certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!